Olha minha gente, eu preciso dizer para vocês que esse vídeo ele tá encantado. Desde a semana passada eu tô tentando subir esse vídeo. Aí eu perdi o vídeo, o vídeo deu problema na edição, a maior zica. Mas não tem problema, porque eu gravei pela quarta vez. E agora sim eu vou conseguir compartilhar com você todas as dicas pra você conseguir passar por essa quarentena sem perder a saúde mental. Eu sei que a gente já tá de saco cheio com essa situação, faz mais de um ano que a gente não pode, nos, gente não pode se abraçar, que a gente não pode ver os nossos familiares e os nossos amigos, e isso realmente enche muito o saco. Mas infelizmente, nós não temos outra opção além de ficar em casa e seguir as regras. Porque se a gente não ficar em casa, a gente vai ficar mais tempo ainda castigado. Olá, eu sou a Dani Mangini, sou professora de yoga e de meditação e eu fico de verdade muito, muito, muito feliz em ver você aqui no canal no Arte de Mudar. E se você gosta do conteúdo desse canal, eu vou te pedir para você ajudar a divulgar deixando o seu like, já agora no início do vídeo, porque daí o YouTube, ele entende que o conteúdo é de qualidade e ele leva essa informação para outras pessoas. Eu sei que é um saco todo mundo fala isso, mas para nós que produzimos conteúdo, isso realmente é muito importante. Olha, eu separei para você sete dicas bem práticas, coisa fácil, para você aplicar na sua vida durante essa segunda onda da quarentena. E acredite, funciona mesmo, porque eu vivo aqui na Espanha e você sabe, né, como a coisa aqui foi feia, foi bem forte mesmo. Nós passamos por três fases bem fortes do vírus, mais uma nevada que teve e nós ficamos mais ou menos... Uh, umas quatro vezes de quarentena por meses dentro de casa e se não fosse o conhecimento que eu tenho do yoga e da meditação com certeza eu ia ter surtado tenho certeza disso. Assim que ó, pode confiar porque essas dicas de verdade dão muito certo, principalmente a última que nós vamos fazer juntos e você vai ver na prática como é que funciona. Dica número 1, um, desligue a televisão. Adianta o que você ficar escutando todo esse terror que o jornal fala diariamente? Você já reparou que eles repetem todos os dias as mesmas coisas, porém colocando mais medo na gente? Chega de terror, afinal você já tem bem claro na sua cabeça tudo o que você tem que fazer, não é mesmo? E outra coisa, pensa comigo, quem antes de nós viveu uma pandemia por causa de coronavírus no planeta Terra? Ninguém, né? Ninguém em toda a história da humanidade viveu essa situação de pandemia por covid. Então, todos estamos no mesmo barco, sem saber muito como agir, nos adaptando e também buscando soluções. O que eu quero dizer é para você confiar um pouco na sua sabedoria interior e seguir as regras para evitar o aumento de contaminação, é claro. E na verdade, é só isso que a gente pode fazer. Mais nada. Não vai adiantar de nada você ficar escutando porcaria na televisão. Dica número 2: Propor desafios começar a aprender algo novo, aproveite esse tempo que você tá aí fechado dentro da sua casa para você estudar, aprender algo que você gostaria de fazer, mas você tava adiando há tempos, por falta de tempo e na quarentena, por exemplo, eu a pintar, que é algo que eu gosto muito de fazer, mas por falta de tempo acabei deixando, então eu aprendi novas técnicas também de posturas do yoga, eu tripliquei o meu tempo de oração e meditação e também estudei muito, porque afinal de contas, com a internet fica muito mais fácil pra gente estudar. A minha avó ela sempre dizia uma frase que é muito bacana: que cabeça vazia é oficina do diabo. E o pior é que é verdade. Dica número 3. Ordenar a sua casa. Na Netflix tem um documentário que fez toda a diferença na minha quarentena: que é Da Maricondo. A Ordenar que se chama a série. E ela é muito bacana porque ela dá várias dicas de como ajeitar a sua casa. Aproveita que você está em casa e arruma as suas coisas. Quando a gente arruma os armários externos, automaticamente a gente começa também a arrumar os nossos armários internos. Porque às vezes a gente começa a acumular um monte de coisa que já não precisa mais. Joga fora os papéis, que só estão ocupando espaço. É, doe ou venda roupas, sapatos que você não usa mais. Restaure alguns móveis, mude as coisas de lugar. Eu tenho uma amiga que se chama Bia e ela sempre dizia assim... Que quando ela queria mudar alguma coisa na vida dela, mas ela não podia, ela mudava os móveis da casa de lugar. Porque assim dava uma sensação de que estava acontecendo alguma coisa nova na vida dela. Aproveita o equinócio de outono, que é excelente para liberar tudo aquilo que é velho, que já não serve mais para abrir espaço para o novo. Isso serve para casa, como também para as emoções. A dica número 4 é... Essa situação, que tudo estava mudando de um dia para o outro, que a vida que eu conhecia nunca mais seria a mesma. Isso, na verdade, foi um choque para mim e acredito que para você também. Imagina, a minha lua em câncer ficou chateada, ficou nostálgica, com saudade da, das coisas antigas, da maneira antiga de viver, relembrando os bons tempos de festas, de aulas presenciais de yoga com os meus alunos, que a gente se abraçava no final da aula. Enfim, os primeiros dias da quarentena eu fiquei muito chateada mesmo, porque eu sentia saudade de coisas que eu sabia que nunca mais iam voltar. Então eu ficava remoendo lembranças, até que um dia, em uma meditação, vem uma palavra na minha cabeça que é resiliência. Resiliência é aceitar sem julgar os fatos. Saber que é assim e ponto. Que vamos ter que passar por isso aceitando ou não. Que é infantil da nossa parte ficar chorando, fazendo birra porque as coisas não estão saindo como a gente gostaria. Dica número 5. Aumente a sua imunidade. Mude seus hábitos de alimentação na quarentena. E eu aprendi isso estudando a Ayurveda. Eu descobri que a carne, por exemplo, fazia mal para mim, porque a minha digestão é muito lenta por causa do meu docha. Não vou entrar muito em detalhe aqui na Ayurveda, mas foi por isso. Então, foi a partir daí que eu aprendi a comer melhor e que aprendi quais eram os alimentos que possuíam mais proteína vegetal e etc. E resumindo, eu deixei de comer carne ou diminui muito e realmente vi diferença no meu, no meu sistema digestivo e no intestino. Não quer dizer que você precisa deixar de comer carne, mas o que eu quero dizer é que é para você comer mais saudável, menos fritura, mais verdura, observar o seu corpo, o que ele pede, o que ele repete. E agora vai começar o frio aí no Brasil. Então é ideal para você fazer sopas, chá de gengibre que ajuda a aumentar a imunidade, por exemplo. E vários outros chás e várias outras comidas que ajudam a... Aumentar essa imunidade do corpo. E também, em vez de você ficar vendo a televisão que só assusta, por que você não entra no YouTube e não procura umas dicas de nutricionista ou então até mesmo alimentação ayurvédica? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você um livro maravilhoso que foi o um livro que me ajudou muito que dá várias receitas para aumentar a imunidade, receitas ayurvédicas. Dica número 6, vencendo a solidão. A parte mais dura, na minha opinião, é o sentimento de solidão que a gente tem, né? Não poder ver nem abraçar os nossos amigos e a nossa família. Mas nessas horas, a rede social, as redes sociais, né? Podem ajudar muito para nos aproximar mais das pessoas que nós amamos. Eu lembro que eu usava muito uma aplicação chamada House Party e toda sexta-feira ou sábado eu fazia uma festa virtual com as minhas amigas, uma festa de verdade. Cada uma na sua casa, nós comprávamos bebidas e comidas no supermercado e compartilhávamos uma playlist de música. E nos conectávamos com essa aplicação e a gente dançava um montão, dava risada, se divertia. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas tem a parte boa, é que quando acaba a festa, você já está em casa pronto para dormir. E no caso de quem perdeu algum ente querido e nem pôde se despedir, usa a melhor conexão do universo, a conexão divina. Ora... Envia luz, amor, gratidão a esse ser que partiu. Outro ensinamento da minha avó é que o amor está acima da vida e da morte. Assim que emane todo o teu amor, toda a luz para esse ser querido, que infelizmente teve que partir. E a última dica, que é a melhor, que é para acabar com a ansiedade, que é a respiração consciente. A incerteza do que vai acontecer no futuro talvez seja pior do que o próprio vírus, né? Porque daí gera mais ansiedade na gente, gera insônia, muito medo. E eu sei que isso é bem difícil. Gerenciar a ansiedade é algo para toda a vida. Durante toda a quarentena, o que eu mais fiz foi praticar yoga e pranayamas. E vamos fazer essa técnica de pranayamas, que é a respiração consciente, juntinhos agora. Essa técnica funciona muito bem, porque ela ativa o lado simpático e parasimpático do cérebro, ajudando a relaxar a sua mente, a relaxar o seu corpo. É ideal para ser feita antes das meditações. Inclusive, presta atenção nisso, essa técnica, essa respiração, ela também pode ser considerada um tipo de meditação ativa, porque você está 100% presente no momento, né? E os benefícios são instantâneos. Você vai ver isso agora, a gente vai fazer juntinhos. Topa fazer comigo? Então, olha, eu já estou sentado aqui na minha cadeira, eu te aconselho também a fazer isso sentado numa cadeira, porque deitado é um pouco mais difícil. Aí você coloca a planta dos pés no chão, gira os seus ombros para trás e para baixo, relaxando as escápulas. E aqui é importante que a sua coluna esteja bem reta, para que o ar possa fluir melhor. Na nossa mão direita, a gente vai fazer um mudra, que é um gesto com a mão, tá? A gente vai colocar o dedo índice e o dedo coração na palma, o dedo indicador e o dedo coração na palma da mão. Vai deixar o menique, o anular e o polegar esticadinhos, tá? Aí você vai trazer o seu cotovelo pertinho das suas costelas, com o ombro direito relaxado e vai aproximar a sua mão do seu rosto. Então, agora, fecha seus olhos, tá? A primeira volta, se você quiser fazer olhando a tela para você aprender, tudo bem. Já a segunda, eu te aconselho a fazer com os olhos fechados, tá? Porque assim você vai aproveitar melhor e vai ser mais intensa a prática. Outro detalhe, a sua mão esquerda tá relaxada em cima da sua perna, ok? Então, vamos lá. Fecha seus olhos, concentra aqui no terceiro olho, chakra adna, que é o chakra da intuição. Eu te aconselho também a desenhar um pequeno sorriso no seu rosto, porque isso ajuda a relaxar os músculos do seu rosto. E também é como se você desse um sorriso para você mesmo, para você mesma. Então, a gente começa inalando pelas duas fossas nasais. Aí a gente bloqueia a respiração, retém. Exala pela fossa nasal direita. Inala pela direita, retém a respiração por quatro segundos. Exala pela esquerda, inala pela esquerda, retém a respiração. Exala pela direita. Essa foi a primeira volta. Se você estava com o olho aberto, agora eu te aconselho a fechar os olhos, tá? A gente vai fazer essa segunda com os olhos fechados para você aprender e observar como melhora a, a sua prática, fica mais intensa, tá? Fecha os olhos. Como a gente exalou pela fossa nasal direita, a gente vai começar inalando pela direita. Retém a respiração, inflame o abdômen, leva os ombros para trás e exala pela esquerda. Inala pela esquerda, retém a respiração. Exala pela direita. Vamos fazer mais uma vez? Inala pela direita. Retém a respiração. Exala pela esquerda. Esquerda. Retenha a respiração. Exala a direita. Pode baixar sua mão direita sobre a perna direita, relaxando o braço. Te aconselho a manter os olhos fechados por mais alguns segundos até que a sua respiração volte ao normal observa como estão as batidas do seu coração e observa como automaticamente isso muda o nosso estado interior, muda a nossa vibração, traz como mais tranquilidade. Toma uma respiração bem profunda pelas duas fossas nasais Sorria para você mesmo, para você mesma e exala, abrindo os olhos. E daí, gostou? Como é que foi a sua prática? Conta para mim aqui embaixo nos comentários o que que você sentiu enquanto você fazia os pranayamas. Eu espero de verdade que todas essas dicas que eu passei para você, que elas sejam úteis, porque para mim ajudaram muito e eu de verdade espero que você possa passar por essa quarentena e quando termine tudo isso, que você volte a esse novo mundo melhor do que quando começou tudo isso, tá? E também vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se você sabe que tem algum amigo, alguma amiga, algum familiar que está precisando ouvir essa mensagem, me ajuda compartilhando. Tá bom? Um beijo bem grande pra você. Que você fique bem, que você esteja bem. Namastê.